Como promessa é dívida, aqui nós estamos para cumprirmos com aquilo que nós prometemos neste vídeo aqui em cima, senhores. Uh, vou novamente mostrar a vocês aquela nossa, aquela nossa prancha, aonde estaremos nos baseando no processo do nosso curso. É, senhores, é isso. Eis aqui a planta que estaremos desenvolvendo mais de forma mais abrangente, estaremos a desenvolver. Esta prancha com cada uma das peças aqui representadas, senhores. Portanto, aqui já estamos na primeira aula, onde vai ser o início da modelagem. Vamos ter um leque de processos né, de início do nosso projeto, mas a princípio nós vamos trazer aqui o tema que aqui aparece, que é modelagem. Ah, portanto, o primeiro passo aqui importante vai ser termos o próprio Revit aberto. Eu já disse a vocês no primeiro vídeo, no vídeo de apresentação, que estarei a disponibilizar Uh, esses arquivos desde o modelo já pronto para vocês estudarem o modelo do template que é o que nós vamos utilizar agora e posteriormente também esta planta aqui que vamos usar como referência para desenvolvermos todo o processo uh, portanto com o Revit já aberto aqui está nós vamos precisar de instalar o nosso template ok dizer a vocês que estou a usar neste, nesta maratona o Revit 2020 mas se você tiver versões anteriores, vai ter dificuldades porque não vai conseguir instalar este template porque ele só dá na versão de 2020. Por isso, instale já no teu computador a versão do Revit 2020. Senhores, vamos aqui no S. Vamos aqui clicar nesta opção. Perdão, vamos aqui clicar em arquivos. Em options. Em options. Para então podermos instalar o nosso, mm, nosso template. Locais de arquivo. Está a ver aqui essa barrinha. Todos esses, todos esses uh, arquivos são a representação dos templates que já estão instalados dentro do, do Revit numa pasta em específico. E nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos aqui clicar em mais. Muito bom. Ao clicarmos em mais, ele vai nos abrir esta janela. Ok? E nós podemos então recorrer para a janela ou a pasta onde nós temos o nosso template. Aqui já está o nosso template do Revit que vamos aqui utilizar. Né? Só depois você localizar a pasta, né? você colocou a mesma né? E posteriormente, então, abrir o arquivo Beleza, aqui nós já temos o nosso template instalado Sabe o que, é que vamos fazer aqui? Vamos colocar esse template aqui na primeira linha Quer dizer que sempre ao começar um novo projeto Você vai poder ter o template aberto Ou melhor, na lista de templates em primeiro lugar Clicamos, ele vai lá para cima Muito bom, e damos OK Beleza Voltamos a clicar aqui em arquivos. Vamos começar um novo projeto. Viste, viste já o que acontece aqui? Ele já aparece na primeira linha da lista de template que nós temos dentro do nosso, do nosso, uh, do nosso Revit. Portanto, aqui já está e vamos dar OK. Maravilhoso. Esse é o Revit, senhores. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se já. Porque essa é só a primeira das várias aulas que teremos aqui nesta maratona. Senhores, aqui nós já temos o nosso, o nosso template aberto. Você vai perceber que nós temos organizado aqui o template com esta barra de projeto. Né? Uh, tem a template banda, tem a cobertura, tem a, o terreno e tem o térreo. Que é aquilo que nós vamos estar trabalhando no pavimento térreo. Aqui no pavimento térreo eu já tenho alguns planos de referência. Ok, planos de referência. Estes planos de referência podem manter-se. Ou podemos apagá-los, tanto faz, mas eu vou mantê-los para darmos continuidade ao nosso processo. Então, uh, também eu tenho aqui os arquivos de vistas, né? Alçado A, ou a vista frontal, todas elas estão ali espelhadas. O próximo passo agora vai ser, então, importarmos a nossa imagem de referência. Vemos aqui para a aba Inserir Imagens. Uh, aqui no curso, né? Vocês já podem ver, vamos tentar aqui. Com o control e a barra e o scroll do mouse, né? vamos rotacionar para vermos onde está a nossa planta. Aqui está a nossa planta. Clicamos sobre ela e ela automaticamente vai aparecer aqui dentro do nosso, do nosso arquivo do Revit. Portanto, senhores, o próximo passo vai ser colocar essa planta na escala para nos facilitar todo o processo de desenvolvimento. Podemos até diminuir la um pouco né? para ajustá-la aqui no meio né? e ver o que, é que isso vai, vai resultar muito bom agora com isso já feito vamos aqui na, na arquitetura uh, em paredes cujo uh, o atalho é WA vamos criar aqui uma parede de 85 que é o tamanho dessa porta que nós temos aqui 0,885 aqui está o tamanho da nossa porta beleza, esse é o tamanho da porta que nós vamos precisar agora selecionamos sobre a imagem e vamos aqui Duplico, vamos aqui colocar um, o comando escala, RE, que é o atalho. Então, clicamos aqui, depois, clicamos aqui, neste canto, e então viemos para aqui. Beleza! Vocês viram o que aconteceu? Aconteceu aqui uma coisa extraordinária. Eu adoro o Revit, sou apaixonado por esse software, software incrível, muito incrível. Então, você já tem, nesse exato momento, essa planta na escala. Portanto, agora vamos utilizar as paredes para fazermos todas as paredes que circundam o nosso projeto. Vamos lá em WA. Uh, aqui vamos rotacionar. Clicamos, clicamos. Bora lá trabalhar no nosso, nosso projeto maravilhoso. Vamos lá rodar primeiro com todas as paredes. Aqui um canto, aqui outro canto, beleza. Aí eu vi uma união por causa daquela parede da porta que nós usamos para, para tornar referência ao nosso, nosso elemento. Vamos aqui endireitar já, já fazer alguns ajustes finos. Agora podemos fazer as paredes internas. Temos essa no caso do casa de banho e esse do dormitório. Esse mais esse do dormitório. É em cima desse dormitor, temos essa parede que divide a sala de jantar e sala de estar. E yeah. aí, em linhas gerais, aqui estamos. Você quer comprovar e ver como é que está a ser feito em 3D? A parte boa do Revit é mesmo essa, é que você trabalha 2D e ao mesmo tempo as coisas estão a se fazer em 3D. Por essa razão é que o, o, o Revit faz parte dos softwares da tecnologia BIM. Por causa disso, é que ao desenvolvermos, ao desenvolvermos uma modelagem no Revit, a gente não desenha somente, mas constrói. É isso mesmo. É construir parede a parede. E vocês vão perceber que as nossas paredes ficaram pequenininhas, não né? é? Interessante. Por que, é que elas ficaram pequenininhas? Porque ao desenvolvermos as paredes, nós não tomamos nota de um aspecto aqui muito importante. Por exemplo... Aqui está a parede, a família de paredes. Se eu clicar aqui, você vai perceber que a parede fica pequena. Tudo por quê? Porque podemos configurar essas paredes muito antes de... As, as, as, muito antes de... Podemos traçá-las. Olha aqui. A restrição base da nossa parede está no pavimento térreo, que é o pavimento onde nós estamos. Mas a restrição superior também me aqui que a altura de deslocamento será de 70 centímetros e não conectado. Mas o que nós podemos aqui fazer é conectar essa parede à cobertura. Sabe o que vai acontecer? Automaticamente a parede fica muito mais alta. Então, tome sempre nota ao desenvolver as paredes desse aspecto. Mas se você já fez a parede semelhantemente a mim, é muito simples, apagamos essas. E agora vamos selecionar todas elas e vemos aqui, ele, novamente aquela estrutura aparece. Vemos aqui, não conectado e vamos conectar na cobertura. Aqui tá a nossa, a nossa a estrutura feita, completa. Uh, agora vamos voltar para o ter... uh, pavimento. Térreo aqui no pavimento. Terro já podemos muito bem trabalhar com os pisos. É bora lá. Clico aqui, eu clico aqui, clico aqui. E se você vai perceber, você vai perceber que eu tenho um piso diferente para essa zona da cozinha. portanto... Uh, muito bom mas eu vou vos ensinar um truque aqui bem especial vamos fazer vamos fazer a vamos fazer a um, o piso né para todo o nosso para todo o nosso projeto aqui em, em essa opção selecionar paredes para que ela nos permita desenvolvermos todo o processo de pisos né beleza até aqui, aqui está vamos eliminar essa parede do meio por que, é que eu estou fazendo isso? Porque eu quero simular mais ou menos o que acontece na construção. Você vai entender muito bem isso lá mais à frente. Portanto, esse aqui vai ser um pavimento, né? uh, vai ser um concreto magro de piso, o que nós chamamos de, o que nós chamamos de, uh, de piso. Né? Pavimento. Yeah, piso bruto. Yeah. Pode ser piso bruto ou né? yeah. chão bruto. Nós aqui chamamos só um bruto, nesse, nesse elemento. Ou, na melhor das hipóteses, né aqui, nós vamos ter aqui um, uma, um leque de concreto magro, né um leque de de famílias, Quero que eu já aqui dar créditos específicos ao cursos a cursos construir, pois que estou usando o modelo de template da cursos construir para esta maratona. Crédito para eles, especial. Certo, aqui já utilizamos um concreto magro, né, de lastro para o piso, para permitir que depois a gente coloque por cima dele a massa, né, o cimento cola, para depois colocarmos os azulejos, enfim. Uh, aqui nós temos já, né, e vamos agora colocar as portas e as janelas, para posteriormente fazermos a cobertura. Janelas. Essa aqui é a janela que nós perspectivamos para os WCs, Vamos olhar muito bem a configuração dela. Temos aqui algumas famílias especiais. Tenho, tenho essa de 2 metros. Que é. Acho que eu vou utilizar para os quartos. Tanto uma quanto a outra. Aqui. Depois também aqui para uh, a janela da, da sala de estar. Aqui também vou ter uma janela. Embora, nessa, uh, embora essa janela vai ser um pouquinho menor. Em relação às outras. Por termos na mesma perspectiva uma porta. Depois vamos virá-la. Muito bom. Vamos agora entrar para as portas. Coloco aqui uma porta. Aqui nesse espaço outra porta. Aqui outra porta. E aqui no WC também outra porta. Depois vamos fazer a configuração das portas na, né, na perspectiva das suas, das suas, dos seus tamanhos respectivos. É assim. É isso mesmo portanto queridos vamos ficando por aqui nesta aula para não ser muito cansativo também queremos que de facto você reflita e raciocine neste processo todo de, de, de aulas por isso bye bye e até a próxima aula vamos dar continuidade aquele abraço grande, Adriano Pascoal.